ao marroquino a primeira bola agora se há ali algum desvio com o clube mais uma finaliza aqui por parte de Vidas, que este vai valer mesmo é este, este uh, posição o em velocidade, em potência e entra ali é dentro do guarda-redes mas a bola vai com tanta potência sim, sim, sim. e o lance o guarda-redes à lá aqui Luís Gustavo mais uma bola colocada para o cabeamento fácil neste caso para encaixar aí para si